Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais um programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional do PT. Hoje nós estamos com a maior honra de receber aqui a Jesse Dayane, que é militante, a trajetória política começou em Aracaju, que hoje está morando aqui em São Paulo, é diretora da UNE, é da Coordenação Nacional do Levante, é, cumpre um papel importante na operativa da Frente Brasil Popular junto com a companheira Silvana Donati, que é membro da Executiva Nacional do PT. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite para todo mundo. Então, para vocês. A gente sempre começa, é, Jesse, com a pergunta sobre a trajetória política. Ou seja, tem muita opinião sua sobre conjuntura, tem muita opinião sua na UNE, tem muita opinião sua é, política geral, mas a gente queria conhecer... É, é, como se deu o início da sua militância? Você começou no Movimento Secundarista? Que curso você fez? Conte um pouco para nós, por favor. É, eu comecei no Movimento Secundarista, eu estudava numa escola que chama Colégio de Aplicação, que fica dentro da Universidade Federal de Sergipe. Né? Então, uma escola pública federal e é que dentro da própria escola, tanto os professores quanto o movimento estudantil era muito ativo, né? já tinha muita, muita atividade e debate político na escola. Então, isso, de alguma forma, me estimulou a né, conhecer um pouco da política. Mas a pauta mesmo, assim, que me fez ir para um primeiro ato na rua foi o passe livre. E Sim. era por uma questão muito concreta, muito, assim, econômica. Minha mãe é empregada doméstica, analfabeta, minha avó também analfabeta. Então, a minha família toda é uma família que não acessou o ensino médio, assim, né? Então, tem um nível de escolaridade muito baixo. E isso me deixava já muito sensível às questões de educação. Tipo, né? Porque algumas pessoas têm tanto acesso e outros têm tão pouco, né? ou quase nada. É, e já me deixava nessa coisa de querer que todo mundo pudesse ter acesso e estudar, e saber ler, saber escrever e tal. E na escola tinha esse limite, né? Então, eu tinha dois passos por dia, quero passo para ir para a escola e voltar, e não tinha dinheiro para lanchar no intervalo. E quando você é criança, né, adolescente, todo mundo no intervalo vai lanchar, você quer lanchar também. E aí qual era a minha lógica? Ah, se a gente conseguir o passe livre, o dinheiro que minha família me dá para comprar os dois passos por dia, eu vou poder usar no lanche e vou poder ir para a escola, né, e vou conseguir ter os dois. Ir para a escola com passe livre e ter o lanche também no intervalo. Então foi um pouco essa questão concreta mesmo da vida que me fez é, ir para um primeiro ato, né. E a partir daí, ato, entrada na universidade... Você foi do Grêmio? Não cheguei a ser do Grêmio. Eu participei de processo eleitoral do Grêmio apoiando o Chapo, mas eu não era da diretoria. Então, eu construí as atividades do Grêmio, construí, um, a gente chamava do cinema e pipoca, toda sexta-feira, organizava filme e tal, coisa assim, né, de escola. É, e aí fiz muito atividade de Grêmio, mas não enquanto diretora, né, não era organizada, não tinha um movimento, era mais aquela coisa mesmo da mudança pessoal ali, né, é, das caixões que tocavam a minha realidade naquele momento. Mas isso já ajudou a despertar um pouco a consciência política. E né? Quando eu entrei na universidade, eu já entrei no movimento estudantil. Então, já entrei é, me organizando e com muita relação com os movimentos sociais, com os movimentos populares, em especial os movimentos do campo. Né? Então, isso acho que ajudou muito num salto de consciência, em conseguir entender que a minha luta ali não era só por uma questão que me tocava, mas que tocava uma a sociedade como um todo. Né? Então, você começa a ver que o problema é muito mais embaixo. E aí foi assim que eu comecei a militar no movimento estudantil e do é, do processo de trabalho, assim, no curso, né? De organização no curso, entre acadêmico e tal e tal. Eu fui, entrei na consulta popular em 2009 e entrei, construí o Levante, né? assumi a tarefa de construir é, a nacionalização do Levante do Juventude. E dentro do Levante já fui do presença da UFS então, foi a, primeira, foi a primeira presidenta da gestão do Levante e foi a primeira presidenta, mulher negra do, do DCE, da Federal de Sergipe. Né? Então, também foi um marco muito importante, com uma gestão de muita luta, de muita conquista, de, muito, de uma transformação da cultura política da universidade. Então, foi um processo bem importante. E aí, de lado do DCE, eu assumi a tarefa da UNI né? Então, o Levante convocou para vir a São Paulo, para assumir a parativa Nacional do Movimento e também para contribuir com a tarefa da União Nacional dos Estudantes, que é onde eu estou agora, na vice-presidência. Você a na uni hoje? Hoje estou na vice-presidência da Uni Que legal. não é minha primeira gestão, fui da gestão passada também, era diretora de políticas educacionais, terminei a gestão na Secretaria Geral, né que a gente dividia no Levante, e aí essa gestão assumi a vice-presidência, e aí estamos aí no início de gestão, né? A gente <risos> participa meses. junto da operativa da Frente Brasil Popular. Nós tivemos... É, recentemente a Conferência Nacional na Escola Florestão Fernandes do MST e foi um momento bastante é, forte da esquerda brasileira, né? Ou seja, estava todo mundo do PCdoB, do PT, da UNE, da Consulta, da CUT, do MAB, várias organizações nacionais. Queria que você pudesse, a compreensão que a UNE tem, que o Levante tem sobre a frente, quais são Quais foram os avanços que você compreende dessa Conferência Nacional? É, Primeiro, assim, uma coisa que me surpreendeu muito, desde que eu comecei a militar no movimento estudantil, é, todo mundo vê, né, e a gente também, eu também vi assim, a esquerda como uma esquerda muito dividida, muito fratricida e com disputas entre si mesmas. Assim. E desde que aconteceu o golpe no Brasil e que se construiu essa iniciativa da Frente Brasil Popular, de um espaço unitário, em que a gente pudesse reunir a esquerda e pensar né, como superar o atual momento, a gente ainda carregava essas marcas da disputa entre a própria esquerda. E foi pela primeira vez no espaço da Frente Brasil Popular que eu senti um clima muito fraterno, muito maduro, então um amadurecimento incrível da esquerda de conseguir debater né, com tranquilidade, sem as questões pequenas não entraram Sim. no debate, e eu senti sempre muita fumaria, coesão, né? sempre foi e eu senti muita coesão também. Então, a impressão que eu tive é que o processo de construção da Frente de Brasil Popular já, to esse já tornou isso com um resultado, né? Essa conferência foi um resultado desse processo de amadurecimento, diálogo, debate, um né, então bate cabeça, diverge e tal, com, discute e vai se afinando. Então, como você esquerda nessa conferência, né? Essa, essa parcela que constrói a Frente Brasil Popular, a impressão que eu tive é que finalmente a gente chegou no momento em que tá tudo azeitado, né? Como a, como a Bahia, o Sergipe fala, né? Deu uma azeitada, que tá tudo bem afinadinho. Então, foi uma situação muito boa, assim, de que agora dá pra gente confiar de que os desafios que estão colocados, que são nosso inimigo é muito grande, ele tem um alvo e ele tem unidade em quem vai atacar. E a gente precisava ter uma esquerda capaz de reagir. Né? Então, essa conferência deu essa esperança. Agora, nós temos uma esquerda preparada, coesionada, azeitada para reagir com força com a força necessária para combater o nosso inimigo. Né? Então, vamos dar só um segundinho, é, Jéssica, sobre. Vamos botar a, a caravana que o Lula passou pelo Rio de Janeiro e tem belas imagens. Nós então vamos fazer um comercial e daqui a pouco a gente volta. Só um segundinho. Esse país tem um povo extraordinário, que não pode ficar sendo tratado como se não fosse ninguém. Isso com o povo é Lula! Nesse momento em que o povo está descrente, aumenta a nossa responsabilidade de perguntar e a gente pode responder a quem interessa essa descrença. O Lula assumindo nesse momento é o Merco Roxo. Jesse, você então está na sua segunda gestão ou terceira gestão? Terceira. terceira gestão e da última. CUT. Olha só, <risos> olha só. E vocês, a gente estava comentando né, que vocês reuniram recentemente a executiva, vocês já fizeram um planejamento né, anteriormente, agora reuniram a executiva. Estão trazendo um monte de proposta né, para o próximo período, a Univolante. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são as tarefas que são prioridades para a Uni para o próximo período a gente assim definiu um objetivo principal para a gestão aí né para o próximo semestre pelo menos o primeiro semestre que é disputar a consciência dos estudantes brasileiros nas universidades em relação ao que está acontecendo no país né então a gente sabe que a universidade do jovem tem tantos jovens progressistas de esquerda ou jovens que não se envolvem na política não acreditam e tal ou os que também estão caindo no conto de Bolsonaro né e tudo mais uhum. Então, a gente avaliou que a tarefa mais importante da UNI nesse momento, é não só chamar os estudantes para os seus fóruns, mas ir até o solo da universidade, onde os estudantes estão, e lá fazer o debate sobre o que está acontecendo na sociedade né, e no Brasil. Então, a proposta primeira é essa, esse é o primeiro objetivo, e o segundo é, junto com os estudantes, construir um projeto de nação, em especial, um projeto de educação. Então, esses são os dois principais objetivos da UNI Volante. Né, que vai começar na segunda quinzena de março de 2018 e vai até junho ou julho de 2018. Então, a gente vai rodar o país nas universidades, promovendo o debate com os estudantes em especial, mas também envolvendo os docentes, os técnicos né, e quem compõe ali a universidade, para refletir o que está acontecendo no país e construir a alternativa. O que é que a gente, enquanto estudantes brasileiros, propõe para o nosso país? O que é que a gente quer para o nosso país? Então, esse é um pouco o propósito da Univolante. E carregando a nossa história, né? Já aconteceu uma Univolante na década de 60, também com esse propósito, né? Também com esse propósito de construir um projeto de reforma universitária e tal, com estudantes brasileiros. E na Univolante da época, foi um trabalho com muita arte, com muita cultura, com muito diálogo através das diversas linguagens. E vamos fazer isso de novo agora, em 2018. Né? Então, vamos aí reeditar peças, né? música, a arte e a dança, quais as formas de linguagem que a gente pode conseguir, conseguir dialogar com o estudante e disputar a consciência, né? Acho que esse é o nosso é principal objetivo, né? Como você disse que tem de juventude de jovens caindo para esse conservadorismo, para essa tendência de Bolsonaro Ou até então, é por fundamental, né? é. porque o que eles estão tentando fazer com a política é isso, você criminaliza a política, é, você desmoraliza né? a política e aí o povo começa a pensar, ah, isso aí é, é coisa que eu não tenho que me envolver. Então o povo não se envolve e eles decidem por Sim. nós, né? Então o que a gente quer fazer é dialogar assim, ó, oh, não é assim não, eles nós não temos tá que mental, decidir né? sobre você nossa tá educação, é, né? Ô Jéssica, uma outra coisa que eu queria tocar com você, né, é que você é da coordenação do Levante da Juventude Popular. Eu morro de inveja, né, porque eu tenho certeza que se tivesse o um Levante na época que eu era jovem, Ivan, não tenho dúvida que eu. Eu não tenho dúvida. Não, tanto, tanto pela afinidade política, mas, não, Ivan, pela criatividade. Você também, Você também. Você também eu acho, não, não desmerecendo nenhuma, eu não é nada disso. Mas, e eu também, mas assim, acho que pela criatividade, né, e aí vocês estão de parabéns, entendeu, pela Sim. forma que vocês vêm fazer a política, os escrachos que vocês fazem, né, então, eu acho assim, a participação, né, nas atividades com a bateria, com a batucada, com dança, com coreografia, eu acho que é isso, é o que você falou, Para você conseguir dialogar, você tem que ter outra coisa, pode ser aquela coisa maçante, né, vamos sentar numa sala de reunião, vamos fazer uma reunião de quatro cinco horas que conjuntura, debater as tarefas você tem que ter essa coisa mais lúdica né para fazer essa essa discussão então eu assim eu fico encantada né de verdade meu filho de São Carlos né lá a Universidade Federal e tem e ele participa né Olha. da do levante ele é da, da célula da periferia sim, das quebradas sim. célula da... Eu acho assim, admiro muito. Queria que você falasse para a gente né, a forma de organização de vocês. É, a gente se organiza em três frentes, já começando por isso, né, que a gente chama a Frente Estudantil, que tem os jovens universitários e também os estudantes das escolas secundaristas né, e tal. A Frente Territorial, que é a organização dos jovens das periferias nos bairros. Então, o local de organização uhum. é o bairro e o estudantil é na escola ou na universidade. E a Frente Camponesa. Né, que é a nossa articulação com os movimentos do campo, com os movimentos da via campesina, com a juventude, né, da via campesina. É, então, primeiro a ideia, né, por que fazer um movimento de três frentes e tal e tal? É, a gente tem uma análise de que a juventude ela se organiza de diversas formas, mas em geral fragmentada. Então, aqui tá os estudantes, aqui está o jovem da periferia se organiza, seja na igreja, seja em movimentos culturais, o hip hop, né, agora os slams e tal que estão surgindo. Há uma forma de organização ali, é, e o jovem camponês também se organiza os movimentos do campo, mas a juventude fica dispersa, né, ou o movimento de mulheres, movimento negros e negras, movimento LGBT, tudo isso tem jovem, mas os jovens estão divididos em vários movimentos. E a gente entende que a fragmentação da juventude impossibilita a construção de um movimento de massas de juventude. Então, por isso, a necessidade que a gente identificou de construir um movimento de massas de juventude no Brasil, e, para isso, unificar toda a juventude em um único instrumento, né, que atua e que se organize em diversos territórios. Acho que também o desafio que nos é colocado de organizar jovens na periferia faz com que nos obriga a construir novas formas nova forma de fazer política e de fazer diálogo, né, porque acho que a nossa política ela é muito marcada por uma política elitizada. Historicamente foi assim. Então, quem é que faz política é quem lê, quem escreve e, em geral, quem lê muito. Quem tem acesso a muito conhecimento é, a, é quem está na universidade, é quem faz doutorado, um após e tal. E quando você vai dialogar com os jovens na periferia, por exemplo, você vai encontrar os seguintes limites. Pessoas que não sabem ler, por exemplo. Então, se a nossa única forma de diálogo for só o panfleto, a gente não é. vai conseguir acessar a parcela das pessoas, parcelas que não lê. Né? Se a nossa única forma de diálogo for o discurso, né? vai ter gente que vai aguentar, vai encher o saco tanto ouvir blá blá blá blá blá blá. Então, quando você usa diversas formas de linguagem, então você vai usar a música, né, a, a, é, a dança, o teatro e tal, você consegue atingir os diversos níveis de compreensão e consegue conquistar também através de que as pessoas mais têm afinidade. Então, se a linguagem eu já. Né, em trabalhos com jovens na periferia, fazendo reunião de grupo, eu já tentei assim: ó, vamos fazer um debate sobre violência, que é uma questão que os jovens têm em contato diário, é sabe falar é. sobre isso. O jovem da periferia sabe falar sobre violência. Vamos fazer um debate aqui e a gente vai apresentar lá na frente. Alguém vai ter que fazer uma fala, síntese, do que foi o debate do grupo. Ninguém falava. Ninguém falava. Eu ficava, meu Deus do céu, agora o que é que faz para esse povo falar? E aí eu fiz, vamos fazer um rap. No instante, começou a sair rima, rima. Então, às vezes, a forma como a pessoa se expressa não é a mesma. Né? De que a forma como é, a elite nos ensinou que isso é a forma de expressar a política, né? é a fala, é o discurso, é a postura é o paletó e tal e tal então, tudo isso é uma, é uma desconstrução a política ela pode ser feita das mais variadas formas e a gente precisa incorporar como o nosso povo sabe se expressar se o nosso povo sabe, sabe se expressar através da rima através do seu folclore, através da sua identidade a gente tem que absorver essa forma de se expressar é, e conseguir né? fazer política com isso né? É o povo se expressa de alguma forma agora a, gente, a esquerda tem que olhar para essas formas de expressão incorporar e conseguir trabalhar e dialogar com elas, assim. Então, acho que é o, a, o desafio de organizar jovens que não necessariamente vem de um meio onde se destinou a política, historicamente, é, nos impõe uma forma nova de fazer diálogo e tal. E, para além disso, as formas de ação também. É. né? Então, a gente identifica que a juventude é esse setor que não gosta desse negócio de ir lá, sentar numa mesa, <risos> fazer... Um, né? Então, a gente tem aquela coisa, uma radicalidade mais forte né e tal. Então, a gente também construiu as ações dialogando com essa característica. E, historicamente, na América Latina, nas revoluções que houveram, a juventude esteve muito à frente, teve um papel fundamental né, nas revoluções. E, em geral, a juventude era esse setor, que estava ali à frente, que tomava frente das mobilizações, dos enfrentamentos. Então, a gente precisa é, aproveitar esse espírito aguerrido, esse espírito né, juvenil, e não podar e não reprimir. Muito pelo contrário, dá vazão. Se é essa forma que a gente tem que enfrentar, vamos enfrentar. Eu acho que eu levantei é, é uma coisa assim também, né, de... Não o que é proibido, não é isso, mas as, fora da ordem, né, os fora escrachos, né? Você tá no aeroporto, recebeu um deputado, né, questionando uma votação dele no Congresso, né? Você ir para frente da casa, né, do parlamentar, cobrar a postura, porque votou, ele tá lá representando o Congresso, tem que votar né? e cobrar isso dele, que represente os anseios da população. Então, os escrachos, assim, é uma coisa, né, uma iniciativa muito legal, assim, que eu acho que é isso, foge da ordem, né, foge do, do controle, né, assim, dizendo. E isso é o que a juventude quer, né, não quer fazer as coisas que são previsíveis, né. É. Então, eu acho que vocês, assim, estão tão de é. parabéns, é muito legal. Mas nós vamos interromper mais um pouquinho, vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida para o terceiro bloco.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 Companheira, nós estamos no terceiro bloco e o Brasil hoje vive esse clima de, de estado de exceção, entre aspas, no marco que eles estão dizendo que no marco de algum grau de democracia que ainda existe. Mas o estado de exceção cada dia avança. né A Operação Lava Jato é uma prova disso. E agora o foco deles também estão nas universidades federais. né Houve aquele episódio que envolveu o reitor da Universidade Federal Catarinense, que inclusive chegou a um grau de pressão de que a pessoa, o reitor, se suicidou. Agora eles estão, estavam no foco na Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, um processo sem nada no, nos altos, sem procedimento totalmente arbitrário, ou seja, como é que você analisa essa quadra política da relação é, desse estado é, de exceção? Olhando agora para as universidades, como é qual a opinião da Uni? Qual a sua opinião? Então, na verdade, assim, eu enxergo muito claramente como que uma coisa está relacionada à outra, ou seja, não são fatos isolados e são fatos que estão correspondendo a determinados interesses políticos. Né? Então, tanto a operação Lava Jato quanto essas atuações nas universidades, né, Elas têm um objetivo que é corresponder aos interesses do capital internacional para se recuperar da sua crise econômica, que enxerga no Brasil um espaço onde se pode extrair né, os nossos recursos naturais, onde se pode extrair a nossa força de trabalho, né, superexplorar a nossa força de trabalho, onde se pode é, levar as nossas riquezas, né, então o nosso petróleo, a nossa produção de tecnologia, de ciência, deixar o nosso país, né, com, com o de Lula, com o espírito vira-lata, né, completamente submetido aos interesses né, do capital internacional. Então, esse é o objetivo, é o pano de fundo. né, E o que se usa como justificativa, como aparência, é a corrupção, né, que é um tema complexo de você debater, porque qualquer crítica que se faça à Lava Jato, já vão dizer, ah, então você defende a corrupção? Não. Não dá fim da corrupção. Acho que os corruptos têm que ser é, julgados, têm que ser investigados e têm que ser condenados caso haja provas Isso. de que cometeram corrupção. Essa é a minha opinião sobre corrupção, mas... Não concordo que seja utilizado como desculpa a corrupção para entregar o país, para vender a nação e para acabar com a educação pública, por exemplo. Então, uma coisa tem que ser separada da outra e eu acho que é, é esse pano, essa, esse véu que tem sido utilizado, que é o debate da corrupção está talava jato, tá é isso. Se utiliza da corrupção para destruir a Petrobras e entregar o nosso pré-sal e o nosso petróleo para o capital internacional. E a mesma coisa agora com as universidades, se utiliza do mesmo discurso, da corrupção. Então agora os gestores né, estão desviando verba da universidade, verba pública, e por isso a gente precisa desmoralizar essas universidades públicas. E combinado, coincidentemente ou não, junto com essas operações, veio um relatório do Banco Mundial sugerindo o fim da educação pública no ensino superior. Eles querem cobrar mensalidade? Cobrar mensalidade. Foi tudo combinado, né? É um relatório do Banco Mundial que sugere, com uma série de dados falsos, eles dão ali uma análise sobre a realidade da educação no Brasil, bem, bem clara de quem não conhece o Brasil, de quem... Está completamente distante do que é a realidade da educação no Brasil. Então são dados falsos que estão ali no relatório do Banco Mundial. Então faz, só para vocês verem a pegadinha, né? Então faz, ah, o custo é, do aluno na universidade pública é muito maior do que a particular. Só que eles desconsideram que a particular só tem ensino na sua maioria. Enquanto que a pública tem pesquisa, tem extensão Sim. e tal. Então se você for fazer a conta só com ensino, é um valor equivalente. Então são dados que vão enganando ali. Né, é, para conseguir construir, no seio da opinião pública, é, uma concepção de que a universidade pública é um desperdício de recurso e tal, enquanto que você poderia cobrar a mensalidade. Outro dado também é que quem tem dinheiro para pagar está na pública e quem não tem está na particular. Isso é um dado falso. Eles têm que apresentar estatisticamente onde que está isso. Porque o, o, a Andifes afirma em seu relatório que quase que 80% da universidade hoje, dos dissensos da universidade, tem renda per capita familiar de até dois salários mínimos. Ou seja, essa pessoa tem condições de pagar mensalidade? Não tem. Então, você combina o um relatório do Banco Mundial com dados falsos, para dizer que há um desperdício de recursos e tal, tal, tal, combina com a PEC 366, que é a proposição de pagamento de mensalidade nas universidades públicas, e uma operação que tenta desmoralizar as instituições públicas né, enquanto há corrupção e tal, para criar um discreto na sociedade. Opa, há espaço de corrupção, assim como na Petrobras. Então, é melhor que seja privado, que cada um pague para não colocar meu dinheiro no lugar onde vai haver desvio de verba. Então, esse é o objetivo, está muito claro. Está muito claro. Então, antes era só com os políticos, que era inclusive mais fácil, porque as pessoas já têm uma visão de que política é corrupção. Mas agora, eu acho que eles deram até um tiro no pé, que eles foram atacar instituições que são muito legitimadas que tem muita referência na sociedade, o povo brasileiro, os pais, as famílias querem que seus filhos estudem na Universidade Pública Federal, sabem que é o melhor ensino de qualidade no Brasil, é a Universidade Federal, então tem muita legitimidade nas nossas universidades e eu acho que essa batalha nós vamos conseguir vencer e nós vamos conseguir, inclusive, é, enfrentar o que significa a própria Operação Lava Jato a partir desse exemplo do que está acontecendo com as universidades, que é a mesma coisa, é desmontar para privatizar, para apontar a entrega do nosso ensino público gratuito e que produz desenvolvimento, que, está, que combate a desigualdade social, né? então já. diferente da particular, inclusive. Né? Então, o dono da particular está interessado no lucro, né? você vai pagar a mensalidade e ele vai lucrar. A educação pública, a Universidade Federal está preocupada em desenvolver econômico e socialmente o país, tá preocupado em corresponder às necessidades da nação que a é particular não tem essa preocupação e também está preocupado em conseguir fazer com que é, essa universidade ela seja ela tem uma produção científica uma produção cultural uma produção que enriqueça a nossa nação então são diferenças que são incomparáveis em relação à educação privada né as vacinas que a gente tem no Brasil são foram descobertas pela universidade então, uma série de serviços que a universidade presta à sociedade brasileira, né? E me uma outra dúvida, uma coisa importante, assim, para nós. A gente sempre tem uma pimentinha aqui, uma pergunta sobre... Uhum. Para a gente eh, concluir essa entrevista, a opinião da, da, do Levante Popular sobre as eleições de 2018, qual é a opinião de vocês? A gente, a gente sabe que eh, o Levante, como a Silvana colocou, tem um papel central na, na Frente Brasil Popular, Está tendo um papel de muita de solidariedade ao presidente Lula nas caravanas, mais do que às vezes o discurso, ou, ou, mais do que uma nota, o comportamento do Levante sobre o Lula, sobre o PT, é de muita solidariedade, é muito, de muita reciprocidade, mas qual a opinião de vocês das eleições de 2018? <risos> primeira primeira opinião é Boa. tem que ter eleição. <risos> Porque nem isso a gente tem como afirmar, mas a gente é, acredita que o povo brasileiro está nas ruas e na resistência para que tenha eleições. Ou seja, golpistas fiquem ligados. Vai ter eleição. Segundo, é, que a gente deixe que o povo, nas urnas, tome a decisão sobre quem vai conduzir politicamente nosso país. né? Então, a gente já teve agora um rompimento democrático quando se retira a presidenta Dilma legitimamente eleita e se implementa um programa que não passou pelo crivo das urnas porque se Temer tivesse anunciado na campanha, gente, vou congelar os gastos por 20 anos, vou acabar com a aposentadoria, vou fazer uma reforma trabalhista que retira, que acaba com a CLT. Se ele tivesse colocado isso em campanha, eu duvido que o povo brasileiro votaria e elegeria ele. Então, primeiro que a gente tem que partir disso. Já tivemos um rompimento democrático no país. A gente precisa agora, no ano 2018, recuperar a nossa democracia. E recuperar a nossa democracia é, primeiro, garantir que Lula seja candidato, porque ele tem direito e todas essas ações, Operação Lava Jato, Operação Universidade, Operação contra Lula, nenhuma delas tem seguido né, os princípios democráticos do Estado de Direito. Então, é uma é, fere com essas conduções coercitivas, com condenações sem provas, né? uma série de questionamentos da legitimidade, inclusive, desse processo. Enquanto não há prova, não há condenação, a gente precisa garantir o direito de Lula ser candidato né? e que o povo decida. Que o povo decida. Se eles realmente acham que o povo tem a, a, a noção de que Lula é corrupto, que Lula é culpado, que Lula é condenado, o povo não vai votar em Lula, né? Porque eles estão com medo. Se eles acham que já fizeram mil horas de TV, mil horas de condenação, a condenação de Lula já foi feita pela mídia. A mídia já condenou, A mídia já condenou Lula. Para a mídia, Lula já está preso, já é o maior corrupto do país. E eles falaram isso o ano inteiro. Eles já fizeram uma campanha eleitoral contra Lula o ano inteiro. Qual é o medo? Por que agora não enfrenta as urnas, enfrenta o povo brasileiro no voto? Então, essa é a nossa posição, que Lula tem que ser candidato e que a sociedade precisa enfrentar Lula no voto e nas urnas. Com certeza, eu acho que foi uma das melhores entrevistas nossas aqui. Eu acho que sua trajetória política, a, a sua história política na UNE, no Levante, comprova muita coisa do que foi essa entrevista. Saiba que a Secretaria Nacional de Movimentos Populares, a Executiva Nacional do PT, está inteira à disposição do Levante, está inteira à disposição da UNE na sua trajetória. Muito obrigado de você ter vindo aqui e brigadão. Parabéns pela sua atuação Continue aí juntos na luta. Obrigada a vocês. E a gente tem essa aliança aí cotidiana na luta, na rua, em todos os espaços. E estamos sempre à disposição. Para o que precisar. Beleza. Obrigadão.